estudantes brasileiras, uma em Manaus, no Amazonas, e outra em Maputo, Moçambique. Amigas desde a infância, que mesmo em países diferentes, são alunas do Colégio Militar de Manaus. Pioneiro em educação à distância, o CMM tem estudantes espalhados pelo mundo inteiro. Nosso papel primordial é garantir ensino de qualidade e propagar nossos valores. Esteja o aluno em território nacional ou não. A tradição do Colégio Militar de Manaus, aliada à tecnologia, ultrapassa as salas de aula convencionais e alcança alunos por toda a região amazônica, na faixa de fronteira e em cinco continentes, garantindo a continuidade dos estudos para dependentes de militares servindo nessas localidades. Os discentes do curso regular de educação à distância estudam pela internet do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. As aulas acontecem por meio de plataformas como ambiente virtual de aprendizagem, livros e apostilas digitais e conteúdo interativo. Todo o material e auxílio necessário chegam até o aluno onde ele estiver para que se possa ter o máximo de aproveitamento nos estudos. As aulas são adaptadas e seguem as mesmas normas e planejamento do ensino presencial do Sistema Colégio Militar do Brasil. Nas regiões onde há maior concentração de estudantes remotos, nossos alunos contam com núcleos de apoio, que oferecem um ambiente físico, com estrutura de salas de aula, biblioteca e computadores com acesso à internet de qualidade. cientismo, inovação e pioneirismo renderam ao curso regular de educação à distância do cmm a classificação de referência nacional com inúmeras premiações e menções honrosas que só reforçam os resultados apresentados ao longo dos anos o éder naquela época funcionava da seguinte forma a sessão era composta de eram quatro ou cinco computadores Tínhamos o fax e um telefone. Pelo fax e pelo telefone, nós nos, nos comunicávamos com a fronteira. As anotações, as aulas eram mandadas pelo correio para lá. Assim que começou a funcionar. O sacrifício grande, nasceu pequenininho, como todas as coisas nascem, e hoje, graças a Deus, é uma sessão conhecida no mundo inteiro. de contornar as dificuldades impostas pela distância fazendo uso de todos os meios disponíveis é o que torna o EAD-CMM diferenciado e especial. Por isso continuamos avançando aos mesmos passos da tecnologia, gamificação e interatividade. Curso regular de educação à distância do Colégio Militar de Manaus. Aproximar pessoas e distribuir ensino-aprendizagem no Brasil e no exterior é o nosso legado.